essa pausa aqui só para te dar um aviso. Esse vídeo é um vídeo do roteiro completo pelo Jalapão. Se você quiser ver os roteiros por dia, eles também estão, já estão aqui no canal. É só clicar aqui no card, você vai direto para eles. Hey, censuradas! Hoje embarcamos em mais uma aventura, dessa vez de cinco dias pelo Jalapão, aqui no estado do Tocantins, que é o estado mais novo do Brasil. Apesar de ser um dos melhores destinos de ecoturismo do Brasil, ele é pouco conhecido ainda. Então a gente vai estar explorando com vocês e o primeiro, a primeira atração que a gente vai visitar é a Pedra Curada. Dá para ver um pouquinho daqui, mas a gente vai lá em cima para conferir tudo. Vamos lá. Pedra Furada é um dos cartões postais do estado. Ela possui blocos esculpidos pelos ventos há milhões de anos e que continuam em constante mudança. Por isso, se você vier visitá-la em anos diferentes, provavelmente verá uma formação diferente. Incrível, né? Aqui você faz uma trilha leve de menos de 10 minutos até o topo. Nem precisa colocar tênis para isso. Chegando no mirante, Dá para apreciar as belezas do Cerrado e assistir ao melhor pôr do sol da região. Este atrativo fica a cerca de 30 km da cidade de Ponte Alta e costuma ser visitado no primeiro ou no último dia da viagem para o Jalapão, por conta da proximidade com a capital. Palmas! Em seguida, partimos para a cidade de Pindorama, rumo ao nosso próximo destino. Mas antes... é hora de dar uma parada para o almoço, né? Agora que já almoçamos, chegamos na atração tão esperada que é essa aqui, a Lagoa do Japonês. Ele é um rio de águas cristalinas, como talvez vocês estejam vendo aí. E também tem esses decks para você ir. Tem uma gruta, e aqui é meio fundo, então quando souber nadar, você pega uma boia lá na frente, colete, ou então ficando rasinho. E também tem a opção de fazer tirolesa, só que aí é pago à parte. Aliás, aqui no Passeio, no Jalapão, tem várias opções que são pagas à parte. Aí vai do que você quer fazer, né? Hoje a gente vai ficar só na lagoa mesmo, quem já fez muita tirolesa na vida. Esse lugar é realmente impressionante e quanto mais fomos nos aproximando da gruta mais surpreendente a paisagem foi ficando. Olha só a coloração dessa água gente! Olha, a lagoa do japonês não pode ficar de fora do seu roteiro do Jalapão de jeito nenhum, hein? Nós adoramos. E como vocês podem ver, o passeio encendeu vários vídeos de recordação. que é essencial, é vir com sapatos que você possa nadar, pois as pedras são muito pontiagudas e cortam com facilidade. Nós trouxemos havaianas, daquelas que prendem atrás do pé e foi ótimo, mas caso você não tenha um sapato adequado, dá para alugar na própria atração, se eu não me engano eles custam 10 reais. Eu acho importante falar que os roteiros para o Jalapão são feitos com poucas atrações por dia, já que são mais de mil quilômetros de viagem por estradas muito complicadas. Ou seja, o projeto cansa bastante, principalmente para quem está dirigindo, e os pontos turísticos costumam ser longe uns dos outros. Nessa viagem, por exemplo, tivemos que dormir em quatro hotéis diferentes para conseguir conhecer tudo da melhor forma. Hey censuradas! Estamos no nosso segundo dia de roteiro pelo Jalapão E hoje a gente começou o nosso passeio colocando esse para, Que é bem digitado por aqui e tem essas, esses paredões de pegas e musgo Que vai brotando água Esses paredões tem uns 12 metros E dizem que esse poço aqui que a gente tá pisando Era bem fundo E é que aí com o tempo foi baixando a água E hoje é bem rasinho, dá pra gente andar nele tranquilamente E a água não é gelada Eu achei que ia ser muito gelada mas vamos seguindo pra a gente ver o resto do câmbio. Dica: venham com a sandália presa no pé, assim que nem a minha, porque foi ótima tanto para cá quanto para cachoeira. Ou então aquelas sandálias, aqueles sapatinhos que são próprios para água. Always dream of you when spring comes It's like the heat on my skin Takes me back to the time That you want Almoçou, já tá o um maior sol, a gente está louca para se banhar. Viemos para a área do Rio Novo, nas margens dele tem várias prainhas e aí a gente escolheu essa aqui para se banhar. Parece bem calmo, mas ele na internet tem algumas correntes é, aquáticas, então pode ser um pouco perigoso, então a gente vai ficar bem na beira. E esse rio aqui que a gente veio é, é um dos mais limpos do mundo inteiro, então estou curiosa para ver a água dele, para entrar realmente, ver como é que é. I'm Depois de tirar fotos na Serra do Espírito Santo, fizemos uma parada estratégica no Recanto das Dunas. Um bar e restaurante super original e descolado que fica bem perto do nosso próximo destino. Aqui, além de abrigar a árvore dos desejos, é cheio de opções para se entreter. Simplesmente adoramos. Para fechar este dia com chave de ouro, vamos relembrar um pouco da nossa viagem para o Atacama, no Chile. Porque agora chegamos em um lugar chamado de Deserto do Jalapão ou deserto brasileiro wake, are the good times just begun. Oh, we know what we have Let's hold on tight. What we're for in life Call é o espetáculo natural das Dunas do Jalapão. Elas ficam a cerca de 200 a 400 metros de altura e são formadas a partir da erosão das serras Rochosas ao longo do tempo. A parte mais interessante é que é possível que aqui já tenha sido o fundo de um oceano. Além disso, a vista daqui parece um oásis, porque dá para ver vários lagos ao redor das dunas, assim como a serra e as veredas do Capim Dourado. Incrível, né? Acho que essa paisagem merece seu like. Hey, censuradas! Chegamos no nosso terceiro dia de roteiro pelo Jalapão. E hoje é o dia mais esperado por nós, porque é o dia dos passeios, que são a sensação do Jalapão, que são os fervedouros. Vou contar tudo para vocês sobre como funciona,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 para fazer um passeio de cachoeiras. Vamos para as três cachoeiras diferentes. Esse aqui é o primeiro circuito de cachoeiras que a gente está atravessando. A gente vai mostrar tudo para vocês. Vamos lá! A primeira parada do dia é em uma área de proteção ambiental. Aqui já começamos fazendo uma trilha de 1.500 metros para conhecermos duas cachoeiras. Por isso eu sugiro que você venha com um tênis confortável e traga uma garrafa de água para o caminho. I'm cachoeira escorrega macaco. Ela tem 50 metros de altura e é só para contemplação. Ela recebe esse nome por causa da vegetação ao seu redor, que é usada pelos macacos para descerem das árvores. Inclusive, vimos alguns macacos pelo caminho. Daqui, a trilha continua para a próxima atração, mas não se preocupe porque ela é leve e bem sinalizada. Vimos até crianças e idosos fazendo. Agora chegamos na maior cachoeira, com cerca de 70 metros, a Cachoeira da Roncadeira. Aqui você pode se banhar à vontade e para os mais aventureiros também é possível fazer rapel, que custa 120 reais. Para isso você vai precisar de uma camisa e um sapato preso no pé e que possa molhar. Mas se não tiver, a própria empresa disponibiliza para você sem nenhum custo a mais. Eles também filmam a sua descida lá de cima. Para chegar até o topo da cachoeira e descer o rapel, é preciso fazer mais uma trilha, dessa vez bem mais complicada, mas vale muito a pena. Confesso que na hora de começar a descida, deu um frio na barriga, mas foi só encarar o medo que eu logo me apaixonei por esse lado radical do Tocantins. O rapel foi mesmo incrível e a descida termina dentro das águas da cachoeira. Uma delícia! viemos conhecer a Cachoeira Bela Vista. Dos seus mirantes, dá pra ver essa paisagem privilegiada de Palmas, a capital do Tocantins. O interessante é que ela possui vários decks pra que cada grupo de pessoas fique separado e tenha um pouco mais de privacidade. O banho nela também é bem gostoso E bem tranquilo Já que ela só tem 7 metros de altura Lembrando que todas as cachoeiras Que vimos hoje cobram uma taxa de entrada Que vai de 7 a 15 reais mais ou menos Se você vem com uma agência Ela já está inclusa no pacote É hora de dar adeus a Taquaruçu e seguir para o Centro de Palmas. Passamos no hotel, que é uma graça, para nos arrumarmos e nos prepararmos para visitar um pouquinho da capital. Fizemos um passeio no maior shopping da região, o Capim Dourado, enquanto esperamos pelo horário da próxima atração que fecharia nossa viagem com chave de ouro, o Sorro Food Park. Se trata de uma praça de food trucks super descolada, com opções para todos os gostos. Tem comida italiana, mexicana, americana, asiática, tem drinks, sobremesa, música boa, uma decoração bem cenográfica e até uma praça de alimentação dentro do ônibus. Arrasou, né? Nós amamos! Se você também curtiu cada pedacinho dessa viagem, não esqueça de curtir este vídeo e contar nos comentários qual foi a sua parte preferida. Um beijo e confira todas as fotos lá no meu Instagram. Essa foi a nossa viagem de 5 dias para o Gelapão e Palmas, que é a capital do Tocantins Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que sempre tem viagem nova aqui no canal Então se inscrevam e ativem o um sininho para todas as notificações Para não perder nenhuma aventura nova, tá? Além disso, também tem muitas dicas LGBT por aqui De filmes, séries, tudo mais que vocês imaginarem desse universo É isso, um beijo E para ver todas as fotos dessa viagem, vai lá no meu Instagram e me segue por lá